Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso Sejam muito bem-vindos ao BDM 4x4, seu canal preferido de automóveis do YouTube e É preferido porque nós falamos a maioria dos assuntos relacionados a caminhonete, manutenção automotiva Ainda mais no tocante, a marca Toyota, E também... Nós somos o canal mais familiar do YouTube, pois as nossas famílias participam conosco. O pessoal me manda no zap aqui, falando que assistem juntos em casa o BDM, pessoal. Até as crianças estão assistindo o BDM em casa, rapaz. Que legal, cara. A internet tem disso, né, cara? A internet, sabendo usar, traz muito benefício para as pessoas, para si mesmo, enfim... A internet é como eletricidade. Se você souber usar, ela te beneficia. Se você não souber usar, ela te eletrocutuca. Eletrotuca. Eletrocutuca. Ela te eletrocutuca. Ela, ela... Se você não souber usar a eletricidade, ela te dá um choque devastador beleza turma é isso aí hoje mais uma dica do BDM turma dica de utilização do câmbio automático da Hilux cara você já ouviu falar em cambiar o câmbio automático não Neto nunca ouvi falar muito bem vamos agora mostrar para vocês uma dica preciosa para a utilização do câmbio e assim dica que mantém o câmbio funcionando perfeitamente por mais tempo pessoal aí você usa todos os recursos do câmbio nas determinadas situações que se apresentem no seu dia Beleza? Então vamos lá. Para quem não conhece, ou para todos que já conhecem, este é o câmbio automático da Hilux, turma. A alavanca do câmbio. O P. Isso já é universal, tá? O P vem de parking, ou seja, parado. O R é Ré. O N é neutro. E o 4D aqui é onde você deve andar, no 4 Drive. Aqui vai até ter a terceira marcha, aqui a segunda e o L. É a primeira trator, vamos dizer assim. Quando você dá partida no carro, geralmente sempre é no P, certo? A manobra, a manobra. Ah, mais uma dica, pessoal. Se o carro tiver com a chave desligada e ele não quiser sair do, do P, ó, você aperta esse botãozinho aqui, ó, esse botãozinho lateral aqui, ó, e a marcha e a alavanca solta. Ó. Apertou Beleza, viu aí? Como eu fiz com a mão só, fica mais difícil manusear, mas com as duas mãos fica fácil Então temos aqui ó, o R, o N e aqui é a forma que você dirige Se você tiver num trânsito que não precisa de marcha ou não ultrapassagem, Você pode voltar ela para o lado de cá, ó, ela fica na quarta marcha, certo? Puxando um pouco mais para trás, ela fica na terceira marcha, turma Aí só engata só até a terceira. Um trânsito pesado, um engarrafamento, que você precise das marchas que troquem, que façam a mudança com o motor mais cheio. Nessa posição aqui, ó, ela tá na segunda, ou seja, só engata até a segunda marcha. Ou seja, isso aqui é para você usar em atoleiro para sair de alguma situação que precise de mais tração para subir um morro de terra que possa patinar. Aí você coloca nesse 2 aí que só vai até a segunda marcha e o motor sempre trabalha cheio. E o L, pessoal, que é essa outra posição é para você arrancar o carro quando estiver puxando um trailer, quando tiver muito carregado, você faz o que? Você cambia o carro, pessoal. Tá puxando um trailer, pessoal, com carga, alguma coisa, você arranca com ele no L. Quando der a quilometragem, como se fosse um carro manual, você engata no dois, na segunda. Novamente, quando atingir a rotação na mesma, como se fosse um carro manual, você engata a terceira e vai e assim o carro vai desenvolvendo velocidade. Você coloca a quarta. Quando ele estiver em velocidade de cruzeiro, você bate na no D e assim você usa todos os recursos do seu câmbio automático na Toyota Hilux, pessoal. E é por isso que serve todas essas outras posições aqui. Essas duas últimas posições aqui, pessoal, o 2 e o L, eu aconselho a L até mais difícil de engatar, eu aconselho que você use-as em momentos de atoleiro, fora de estrada, para cruzar um lamaçal, cruzar um areão, fazer uma subida íngreme em terrenos escorregadio, você usa nessas duas posições aqui, tá? E a terceira, você escolhe um, talvez um engarrafamento mais denso. E a quarta, e a D, é para fazer a velocidade de cruzeiro. Beleza, turma? E aí quando você desliga o carro, obviamente, P novamente. Como ele está desligado, ele não sai, ó. Ele não desengata, ele não engata as outras marchas. É só apertar este botão aqui, repetindo a dica primeira dica de hoje beleza cara aí alguém me pergunta assim Neto mas meu carro não tem todas as posições aí bom turma seu carro não tem então ele já deve estar programado automaticamente ou eletronicamente para exercer para identificar as situações de uso e aplicar a melhor marcha beleza na Toyota Hilux a esses recursos e espero que tenha ajudado você no dia a dia aí quando você for pescar já uma pescaria aí você precisa que o carro Esteja funcionando perfeitamente e você usa todo o recurso do seu câmbio automático, beleza? Então é isso aí, dicas BDM. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e aquele abraço. Ainda não vão embora. Deixa eu ratificar. Deixa eu complementar a informação. Essa dica aqui é para as Hilux de 2005 a 2015. Beleza, cara? Igual essa aqui, ó. 2013. Combinado, turma? É isso aí. Até 2011, ao invés de ser 4D, era 3D. Que os câmeras eram 4 marchas. Esse aqui já é o câmbio 5 marchas. Mas, essa dica serve para essas Hilux... 2005 a 2015. É isso aí. Agora nós vamos lá. Vídeo, Fresh Neg. Vídeo.